Pessoas, quando não puderem ir a uma consulta de nutrição ou não quiserem, não faltem, avisem. Avisem, por favor. <risos> Ninguém nos vai bater, Da tá mesma bem. maneira que avise pessoas... dentista, ao médico de família. Existem pessoas é. à espera para a vossa vaga, portanto, se não aparecerem... É... Não, e até nós temos consultas online, que hoje em sim, dia já se fazem consultas de nutrição sim, online. Fazemos. Sejam bem-vindos a mais um episódio, desta vez um episódio saudável, é verdade, porque nós temos feito, nós temos pecado, temos feito muitos pecados nutricionais aqui, uh, aqui na, na relampada, desta vez uh, temos aqui dois convidados uh, muito especiais uh, a representar uma marca também igualmente especial e é uma marca regional que é a Bioforma. Temos aqui Vitor Rodrigues e Karina Teixeira. Karina okay. Teixeira, que é nutricionista e cronista do J Madeira. Sim, é verdade. E Vitor Rodrigues, CEO da Bioforma. CEO da Bioforma e, e, big, uh, gestor, boss. e big Boss. E gestor <risos> e gestor, gestor de, de empresas também. A minha primeira pergunta, logo assim à relampada. Vamos a isto. Se nós somos o que comemos e os projetos são as pessoas, quem é a bioforma? Porque aqui, claramente, na Relampada, a Relampada é uma terraça. Yeah, completamente. Vamos. Transfigurar aqui a bioforma para uma pessoa. Quem é a bioforma? O é que quer começar? Oh, vou dizer uh, the natural healer. The natural healer, ok! É Muito em inglês! Bem. Pronto, isto porque nós trabalhamos muito com um conceito natural, não é? E tentamos, não só com a nutrição, mas também às vezes com algum complemento, porque na realidade nós já sabemos que, apesar de tudo, o nosso mundo está completamente a ficar puro. Desculpem, mas é verdade. Ah, exacto, exacto. E, então, e as pessoas também. E as pessoas também. Parece que mesmo com, com a quarentena não mudaram nada, foi hum. só fogo de vista. Mas mesmo o que comemos, o que cultivamos já está contaminado, não é? E nunca tem os benefícios nutricionais que tinha exacto. antes e às vezes é necessário complementar com algum suplemento nutricional, vitaminas, minerais, etc. Uhum. E então nós tentamos arranjar este este complemento, o que nós conseguimos arranjar na alimentação, conseguir complementar também com suplementos naturais, não não é? ir claro. buscar a natureza o melhor dela. muito bem, é. Vitor, quem é a Bioforma? a Bioforma no fundo a Bioforma tem 34 anos vai fazer 35 mas já é uma mulher madura já, já, já tem uma A maturidade já. Exato. cresceu, cresceu <risos> em tamanho e em número de lojas e é, é claramente aquilo que, que, que as pessoas referem há pessoas que nem sabem que é regional pensam que é uma empresa pois, é nacional a Bioforma foi crescendo começou ali na Rua dos Netos se Chamava-se no é princípio. A Ciara, a Ciara em 1987. É. Era uma ervanária na altura, era uhum. identificado como uma ervanária. Agora é uma loja da saúde, chamemos-lhe assim. E aquilo que estava a dizer, a bioforma é um pouco como o professor ou a mãe para ah, ajudar muito bem. a educar, muito bem. mais muito do bem. que e é precisamente esse conceito que a Bioforma quer introduziu agora, uhum. com o biofórmula mais e com as nossas nutricionistas que é ensinar e ajudar as pessoas a comer e a viver melhor. Uh, é muito por aí que, que, que Portanto, uma missão, a uma missão nobre. Aqui para a nossa ilha, também igualmente maravilhosa. É precisamente. Então é. temos aqui esta professora que irá ensinar à nossa relampada, que é uma adolescente uh, rebelde que gosta só de sair à noite. O que é que temos aqui para ensinar à nossa relampada que isto é só da Usta é portanto? Eu sei que se assustou quando viu a cor no início. Exatamente, muito uh, verde. Portanto, muito verde, muito, muito verde. verde. Mas pode provar para se ver nas câmaras. Antes o... disso, eu proponho uh, um brinde. Não é? Um coquetel saudável, Exatamente. não é? Exatamente neste caso. É. Bem, a é nível de cheiro, uh, tem um cheiro peculiar, portanto. Tem um é, é, é muito bom, muito bem. Deixa eu ver os caretas do pessoal. Oh, uau! Wow. <risos> não, não, olha que. Olha que. Amigo, o gério, eu pensei, mas, ah, bem, isso, o gosto será um bocadinho. Portanto, mas nem por isso, isto é muito. É, e as bom". pessoas realmente assustam-se muito quando olham para. É esse, e veem o nome que é, está aí a é, espirulina. É, é ah, é mas não está aqui, é a clorela, pronto, então, exatamente. Também é, é verde. A espirulina também pode ser substituída por uma também São ricas em é. clorofina ajudam um uhum. a desintoxicar o nosso organismo muito bem, forçam, exatamente, é. forçam o sistema imunitário portanto só boas propriedades aqui neste, neste sumo e podem fazer num batido, acrescentar a batidos e iogurtes um sumo até natural, época, que está aqui é mas... sumo de maçã no fundo com, hum. uh, com, com a spirulina incluída com, com a incluída, muito bem, por acaso é muito bom eu acho que recomendo a todas as pessoas experimentarem <risos> este porque de facto é o sharing é, porque um, o gosto é mesmo <risos> bom <risos> Por acaso é muito bom. Temos aqui também outras coisinhas já vamos falar daqui a bocado, uh, mas antes de sim havia forma fundada em 1987, portanto 34 anos, a Seara, a Ervanar e depois mudou o seu nome em 97, que é precisamente o primeiro ano da licenciatura do Victor, certo? Eu não me lembro Bem, do eu vi, ano. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi no LinkedIn. Okay. Fez okay. lá. A minha já sabe mais do que eu? já não lembrava do ano. <risos> Fez lá. A minha pesquisa, exatamente. Okay. Portanto, licenciatura em Gestão de Empresas, julgo que é assim, exatamente. Um, mas, entretanto, antes de ser CEO da Bioforma, também uh, geria o uh, Fórmula DAR, correto? Sim, precisamente. Geria o Fórmula DAR. Exatamente. E depois, em 2019, portanto veio, Integrei, integrou uh, a equipe uh, da Bioforma. Como é que foi a pós por esta marca regional? Hoje, Hoje em dia, é... és uma pessoa mais saudável do que, do que antes? Sou, precisamente. Eu acho que todos nós também passamos por fases na vida. Há fases em que somos mais descuidados, há fases em que somos mais cuidados. E, e então agora com o Covid, eu acho que todos nós abrimos um pouco, sabemos claro. lhe a pestana. E, e foi um passo... Eu já conhecia a Biofórum, porque tinha uma loja no fórum. Ah. Já conhecia precisamente. E depois ela foi comprada pelo Grupo Alberto Oculista em 2019. Uhum. Uh, e depois surgiu esta oportunidade e, e achei o desafio muito giro e, e foi um prazer fazer esta, esta mudança. Muito bem, muito bem. Sim, senhor. Uh, Karina, uh, portanto, especialista em nutrição infantil e nutrição no desporto, nutrição em geral, nutrição não em é? Geral, Mas também as mãe. Sim, isso. Portanto, a nutrição infantil está aqui muito presente também uh, na está tua lá, vida, muito não é? Está presente porque principalmente... <risos> As pessoas descuidam sempre. <risos> ou até se espero. Até se espero. Okay, mas, é mas é verdade, porque é um assunto que realmente causa-me alguma commoção. É verdade. E é porque eu acho que existe imenso descuido na alimentação das crianças. E a nossa alimentação começa desde, desde pequenos. Exatamente. Depois dizem, é uma fé só com batatas, não gosta de legamos, uma fé, mas. Se próprios pais não dão um exemplo, não podem crer. Não aconteceu essa introdução não, também não, muito não é cedo, cedo, não, não é? e eles introduziu. são o que veem, eles são o que experimentam, eles são uhum. com o que brincam. Claro. Se eles não têm espaço para experimentar alimentos diferentes, saudáveis, se os pais não dão essa oportunidade, uhum. são muito da refeição e um stress, como Exato. nós sabemos, no dia 2 de é tudo a correr, é as crianças não podem crer criar uma boa relação com a comida. mas esse método acho que há muito escudo ainda, apesar de já haver muitas pessoas com cuidado há muito escudo com a alimentação das crianças. Ah oh, tá Está a crescer, está gordinho, está bonitinho, não é? Está a crescer, exatamente. É, a é bonitinho, <risos> está Inclusive, eu fui um, um, uma criança um, rechonchuda, é. não é? E também era com, essa, com, essa, uh, com, essa, com esse conceito, não é? Sim. Mas, de facto, uh, se as crianças também são aquilo que veem, quer dizer, se os pais também não têm cuidado com eles próprios, também podem influenciar muito claro, a criança. Claro Portanto, que sim. em primeiro lugar, os pais também têm que dar um exemplo. Não vamos dar um prato de pródigo ao filho e depois dizer, ah, se eu estou jantar e vou comer um hambúrguer. Exatamente, quer dizer, a criança vai ficar, como assim? Eu gosto de das minhas filhas. É sério? Eu Sim. não gosto de brócolos e quando é essa bebida eu como, para elas verem que eu como. Mas isso Tudo mesmo. pelas filhas, pá. É ter comer brócolos. Mas sou o que tem menos no porão. Mas, mas questão, o que importa... É que eu devia ser pelo tamanho da pessoa. Não, já, já é um mal travice, mas pronto. Mas o que importa aqui é ter, é ter fazer esse é, é, é. esforço e ter Exato. a refeição em família. Não, mas também há uma coisa é Os filhos obrigam-nos a... a mudar uma os... coisa. Uh, e nós também acabamos por aprender a cozinhar mais saudável. Sim, uh, isso quem quer não são todos os pobres. Eu sei, eu sei mas, por exemplo, e, e aquela, aquele conceito que o jantar o, o almoço ou o jantar tem que ter sempre carne ou peixe hum. ou qualquer coisa do género eu acho que hoje em dia isso começa a mudar muito consegue-se fazer eu acho que até, a Karina é o melhor exemplo para falar disso sim, que Sim, é... tentar introduzir as leguminosas também na, na refeição das crianças, o feijão, o grão... Há formas divertidas Exato. de fazer as coisas, e é isso claro. sempre que eu tento incentivar. Façam com os filhos, façam, porque ah, não sim, fazer exatamente. croquetes leguminosas com eles, eles adoram. Eu ontem à noite estive a fazer hambúrgueres com o meu filho. Eu vou... Claro que é que fica tudo empastado, não é? Mas, sim. A gente tem... mas eles sim, adoram. Mas fazer adoram. atividades com os filhos, exatamente. Fazer atividades à volta da alimentação com os filhos. E nas escolas a mesma coisa. Começar. E porque é, é uma, uma coisa que eu também acho é que há muita falta de nutricionistas nas escolas presentes. Mas já está um bocadinho melhor do que há uns anos atrás. Está um bocadinho melhor, Sim, mas é não melhor. existe aquele conceito, como existe por exemplo no Brasil, em que cada escola tem um nutricionista escolar. Ok. Sim, presente, presente. Quer dizer, sim, se existe uma psicóloga na escola, em cada escola, Exato. porque não uma, uma nutricionista ou um ex nutricionista? Ex exatamente, exatamente. se faz muito trabalho, mas hum, educacional. educacional. Jogos, sim, sempre por hortas, também. por exemplo. Existem sim, muitas é coisas que se podem fazer. Sem o Vitor também é pai, sim. não é? De quantos filhos? Dois. Dois filhos. E também. Existia essa necessidade Sim, também de Sim, é, uh, zoar... esta guerra, chamemos-lhe à mesa. Sim, de, exatamente. De, pronto, uh, houve ali alguma aprendizagem em alguma parte da alimentação também, precisamente por causa disso. conseguir uhum. uh, uh, conseguirmos introduzir aquilo de uma forma mais natural. E, e, e a alimentação é um mundo, muitas vezes, o que nós não sabemos é fazer. Pois, exatamente. É dizer. o desconhecimento de sabermos fazer coisas, porque às vezes as coisas são tão fáceis, só, nós é que não as sabemos fazer, não sabemos, ou não claro. pesquisamos, ou não. Ou complicamos demais. Ou complicamos demasiado. E às vezes o que, é, o que é preciso é muito... Isto que a Karina diz é fundamental que é, se nós não começamos cedo, depois uma viagem muito difícil de apanhar no meio, Claro, é, exatamente. Porque eles depois vão crescendo, vão ficando mandões claro, e Eles vão pensar por si próprios é, também é. e de repente, não. Os meus amigos não comem nada, nada não. disso, não tenho que comer nada disso. Quer <risos> dizer, é, é, muito, é muito por aí. É um, e é muito aprender. isso. Eu tenho, eu tenho muitos casos em que, ah, eu não quero levar a fruta porque os meus amigos não comem e vão gozar. É. Gozar? Como sim. se sim, Os mulheres gozam quando alguém leva a fruta? Sim, pode. Isso acontece. isso acontece. Acontece hoje em dia? Acontece, acontece ainda. ainda. Ouça, ah, pá, acontecia que... na tua altura, da minha altura não acontecia este tipo de ah, um é... bocado. Mas é lá, vais levar o um lanchinho. Havia muitos é bulicows e essas que que era, coisas. É mais fixe levar um bulicow do que levantar para o air. Exato, é isso, é um nesse sentido. comercial dos hum. vem, vem, é, é, os, é tão fácil levar num bulicow que já está e que é um lanchinho do que levantar um para o airzinho, como a Sandy diz. Pois, exato, exato. <risos> não, é, não é E Mas há é é outra coisa, coisa que acontece nas crianças que é, as pessoas chegam ao café com o filho, ou a avó, ou o tio, ou os pais, uhum. e queres um bolinho? Ah, oh, sim! sim os, avós, os avós, então... A criança <risos> nem pediu. A, voz, a criança nem pediu. pediu. Mas, Uma bola de berlinfa! Ah, estás a não bebes. Faz com o avô. Quanta vez é que os pais comemos alguma coisa de jeito? <risos> também existe essa Também existe, também existe essa Acho não que essa veio. cultura também veio Porque no tempo dos nossos avós não havia Não havia, não havia, não havia muito para comer é E o pouco sim. que havia aproveitava-se não é, era. era Portanto é, eu sim. acho que é essa mentalidade Que também querem passar é. Sim, é assim, Quase. é gordunha bonitinha Sim, culturalmente é. isso é verdade Minha a avó sempre estás magrinho meu Deus do céu mas sim, uh, portanto, uh, vamos passar um joguinho, não é, para depois continuarmos a nossa conversa. Este jogo chama-se Relampada Cafuné. O que é, que é o Relampada Cafuné? Este foi um jogo que introduzimos no episódio anterior. Tem aqui para vocês as duas. De um lado Relampada, de um lado Cafuné. portanto a, relampada... é a chapada. Exato, a relampada pode ser visto dessa forma. Portanto, Relampada é suposto ser uh, negativo, Cafuné. Uma coisa Sim. mais fofinha. É, eu Portanto, eu vou dar aqui temas e vocês mostram se dava uma relampada ou se daria um cafuné. Okay. E vamos elaborar depois. Portanto, o primeiro, e também posso jogar convosco, posso porto. Epá, isto já voou. Vamos aqui começar no cafuné, vamos lá ver. Um, ou não. Primeiro, primeiro tema, veganismo. Cafuné. Cafuné. Veganismo, vocês são veganos, vegetarianos ou nem por isso? Comem um pouco de tudo? Como tudo. Eu também como tudo. E o que é que vocês acham das pessoas que adotam este estilo de vida vegano? Vá. Bem, eu concordo, apoio, uhum. e inclusive tenho muitos pacientes que são veganos. Um, e é uma questão, é uma filosofia de vida, temos que, que apoiar uhum. e desde que seja feito bem feito, atenção, Soito. não é, ah você vai vegan agora e vou comer só uma salada e legumes <risos> e pão, como muitos casos, ah vou comer um pão só pão com manteiga, pá, não, manteiga biológica, manteiga vegana, por exemplo, vegan, planta, sim, sim. vou comer só um bolo, não, não é por aí, está bem, se vamos fazer uma coisa saudável uhum. e se queremos ser veganos vamos fazê-lo bem feito, ah, não é, vamos exatamente. fazer não, mas existe precisamente site, como Sim, sim, falta de ferro, vitamina B12... É, vitamina B12, que é um grande problema, não é? Exatamente. tem que vocês na Bioforma também têm os suplementos de vitamina B12, não é? vitamina B12 e de ferro também, nós temos sim, sim. para temos tudo e mais alguma coisa. Exatamente. Para suplementar tudo o que tiver que exatamente. suplementar, <risos> que sim, suplementar todas as lacunas que existem... Nós, nós temos sempre... <risos> <exatamente>, <risos> temos sempre essa, essa hipótese de chegarem lá e claro que são sempre mais bem acompanhados de tiverem a consulta de nutrição. Não é chegar, ó oh, eu quero um suplemento para... A, para a queda de cabelo, ou quero um sou hum. vegan, e quero tomar alguma coisa. Pronto, convém a ver sempre, bem, como é que está a fazer a sim. sua alimentação? As é. pessoas também têm que estar informadas, e não é? Esqueces-te é. é. muito o Dr. Google, que que é. É. Pô, ou a vizinha, é. a vizinha, a vizinha também, a vizinha também. É, ah, também. É, ah, já, é, é, já, é, já é, é uma relampada, relampada não, não é? é. <risos> a minha vizinha está a tomar isto, e ela está muito satisfeita. É. Ou então eu fui à internet e vi que isto é que está a dar. Mas quer dizer, cada pessoa é um caso Exatamente E por isso é que a nutricionista tem um papel exatamente. fundamental nesta claro. parte Que é, todos nós achamos que sabemos É a automedicação É que nós chamamos de automedicação E então a pessoa vira vegetariana E depois esquece que está a entrar num desequilíbrio uh, nutricional exatamente. Deixa uhum. de comer aquilo que comeu E o corpo uhum. também tem que se adaptar Claro, exatamente quer dizer, quando é sem acompanhamento, depois a coisa não dá certo Claro, a... Não dá, não dá tudo não. E vocês fazem refeições vegetarianas lá em casa? Eu faço, uhum. uh, Eu faço. duas vezes por semana uhum. Pelo menos, que é esta A introdução das leguminosas uhum. um, claro. Porque tem que haver o um equilíbrio Mas na alimentação das crianças e na, e na nossa claro. Tentar haver um pouco de tudo Isso se sou mais apologista que devemos tomar um bocadinho de tudo uhum. Claro que uh, o conceito ambiental Também tem um grande impacto E não exatamente. gosto de ver o sofrimento Oxi. dos animais Mas a verdade é que na minha perspectiva O leão quando tem fome também quer assim E claro. também como outros animais é. Sim, Agora, exato. sou contra é o desperdício, a contra a forma como os animais são tratados, mas nem por isso vou deixar de comer carne. Sim. Nem, o nem importante peixe. é não haver fundamentalismo, não é? Exatamente, é exatamente. exatamente, mas duas vezes por semana e, uma e saber o que é que semana. está a fazer ao dedicar informado. a é famoso que é... No meio está a virtude. Exatamente. No meio está a virtude, é verdade, Alex. Isto é... foi bonito. Mas isso é, bonito. é, é engraçado, <risos> eu tenho que contar esta história. E tive é uma exatamente. vez... A cafuné. A cafuné. A cafuné. E tive uma vez, esteve a ver a consciência, uma jovem, que devia ter uns 13 anos, <coughs> que queria ser vegan. <coughs> e quero ser vegan. E eu estava-lhe a explicar, mas porque na fase de desenvolvimento, às vezes é importante, mas nem que seja um bocadinho de paz. Sim, exatamente. Mas pronto. Vamos fazer numa criança, podemos fazer e sabemos, já existem até na direção geral de saúde recomendações e ementas para uh, pessoas veganas, não é? Sim, não, mesmo nas também. creches. Mas estava a falar sobre o assunto com ela e disse, e disse precisamente isto, disse Mas o leão também caça, também como outros animais. E a resposta dela foi, e eu fiquei desarmada, mas ele não tem consciência e não sei. Portanto, estes jovens já estão aqui... Sim, é... Pois, exato, <risos> claro. Exatamente. E hoje em dia podem, podem argumentar muito mais Ergo. facilmente. Mais Sim, facilmente, é é difícil Sem é? dúvida, é? sem Mas dúvida. Mas ela tem razão no que disse também em perto. Quer dizer. Sim. Mas é a biologia, é, é isso, a lei da vida. É até a lei da vida, há coisas que não podemos também... Uh... Lá está, fundamentalismo. Não, não, não pode haver Sim. fundamentalismo, não é? Uh, vamos ao segundo tema. Crossfit. É quase como um epá, eu digo mesmo. relampada porque não aguentaria. <risos> é mais por isso. Hoje, é, mas é, é, é igual. É igual. Crossfit fez. não dá. Camas de nega, Crossfit, é pá. Estou aqui que, no meio. No meio. Estou eu acho que o crossfit é um pouco uma malta do trail. Que é. Hum. Uh, pessoal de escritório, pessoal que. É bom para os fisiotrapetas, atenção. Ah, é é não ótimo. É. Não, <risos> porque. <risos> A malta não, não vai fazendo um treino regular ou, é, e depois, de repente, quer fazer 30 km, 40 km e o corpo não aguenta. Exato. É... Quase desfalece, não Mas, é? e, e nós vemos durante as provas que eles a meio muitos que caem para o lado por... Sim. desidratam, pois, uma, uma série de coisas. O crossfit é a mesma coisa que é. A gente olha para aquilo, conheço alguns que estão sempre no fisioterapeuta, mas que mais, mais tortos, mas, desde que seja bem feito, pá, espetacular. É, é isso que é eu ia dizer, por isso é que está é. aqui. É isso, é bom, é, igual. Está a esta cabeça para o caroço feito e está-se habituado a diga-os de forma. Diga já, já foi, é já foi. E este aqui, então, o quadro do Maio também, porque em termos <risos> Aquilo não dá para fazer pelo YouTube. Ah, não, dá, ah, não! Exatamente, exatamente. Exatamente. É preciso, senão se o esforço é não é nada. Mas não estás não. no meio, estavas a dizer que estavas no, no meio. Estou no meio, tanto no trail como CrossFit crossfit. Estou a preparar alguns atletas agora hum. para o Mute também. Hum. E é óbvio que aquilo é o facto de te dizer, quero fazer o Mute, vai descansar, ainda vai fazer é. várias provas e fazer crossfit isso. Vão gastar as reservas todas, vão chegar ali, que é o 60 km, vão subir até o Pico Reve, já não podem fazer mais nada, já caem para o lado. E Aí depois está. a alimentação na véspera Boas. nos dias antes. Nos aquilo dias tudo... antes, a preparação, a preparação com magnesio, com o potássio, uhum. às vezes é preciso ali carregar, carregar o é sistema. Tudo um e, e depois preparar os planos mesmo durante especificamente, mês, para especificamente isso. em termos de alimentação e o crossfit, aí fica um bocadinho no meio porque sabemos que em alguns casos, em termos hormonais uhum. o, um, o exercício de alta intensidade pode uh, ajudar na perda de peso quando uhum. as pessoas estão mais bloqueadas, dizemos assim Sério? por isso eu fico sempre, já a pensar na perspectiva nutricional está um bocadinho no meio, mas tem que ser bem feito Claro, tem que ser é. sempre bem feito, não é? Como não um é todos é os também. dias a fazer... Uh, crossfit, a crossfit, não, não é. isso é e ao contrário Terceiro tema Água com gás. Epá, ah, e gosto. É que pus, exatamente, exatamente. Bem gás exatamente. Água com gás principalmente depois das, uh, das semanas de gravação da relampada. Da relampada é. <risos> depois de <na> <risos> principalmente. Água com gás. Uh, água meio, cafuné, Mas tem sim. que ser água com gás mesmo natural. Não tem. pode ser gás adicionado. Ser -se. exatamente, exatamente, era isso que eu ia dizer. Para mim, eu vou fazer um bocado publicidade, mas é água das sim. pedras Descompanhar, é naturalmente gasificada, para as grávidas, fantástico, para a ziga. Eu, eu okay. bebi imensa água com uh, na minha gravidez. Resultava. Resultava, e tanto que o meu filho adora. E, portanto, é aquele assim. medo de escape. É interessante. Oh, pois, exatamente. É as crianças normalmente... Não, não. não ele, ele, ele não é bebe pessoas, é. mas bebe água com gás. Pronto. É sempre melhor do que uma Coca-Cola, por exemplo. Exatamente. Estou aqui a dizer muitas marcas, mas o pessoal sabe. Coca-Cola é internacionalmente conhecida, por favor. Exato. Exatamente. Não é grave. Muito não bem. É grave. Mas sim, é aquela aguinha com gás, quando principalmente a gente tem uma reunião à tarde, num café. Vais beber uma cerveja? Não. Vais beber um café? Já beijas-te dois? Vais... vais beber uma água com gás? Não, é um bocado assim. É um bocado é. dessa de perspectiva. Agora já tem oh, tá dieta, e... vais beber uma aromatizadas... Ou estás fazer, pois é também. com <risos> hum, sabor. e este sabor é, isso, é verdade. É sim. é assim, é sempre melhor beber uma água com gás de sabor do que barão. Outro sim. qualquer, dizer, tá também vou... Cheio de delicantes, aditivos, sim. porque água com, com sabor, pelo menos, pronto, há marcas melhores, outras piores, não interessa, mas apenas tem um bocadinho de aroma, às vezes natural, uhum. e, e pronto, e acabamos aí, também tá é. pronto Não né? há aditivos assim, mas assim, um invasivos não, não. também, não é? Exatamente, não é? nossa, claro. sulfame, copa, nem né? outros aditivos ali, aspartamos. Mas aí depende da marca. Esses nomes, há uma sexta, uma quatro Espartame. Quarto Aspartame. Quarto Espartame. tema. Espartame. Fast de uma vez ao mês. Uma vez ao mês? Só? <risos> Só? É Diga uma vez ao mês. Sim. Porque... <risos> uma vez por semana. ei, ei. ei. Uma vez por semana. Cafuné ou relampada? Podemos fazer uma vez por semana. Cafuné também. Cafuné também. Cafuné também. Também. também. Pá, eu diria 20... relampada. Porque é assim, no momento é espetacular, mas depois o pôs na consciência. O pôs na consciência de ter de Eu estou, mas Exato. vou explicar a minha perspectiva Então, e o que Pronto. as filhas todos os de McDonald's. Sim, mas aí está. Aí depende do que é que é, não é? Quando eu digo é uma refeição, não é um dia inteiro de porcaria não é? Claro, é Exato, porque isso também, em termos científicos, já está. Hum, bem fundamentado, que se tivermos uma refeição de abuso uhum. por semana, ajuda a aumentar uma hormona no nosso organismo, que é a leptina, que estimula o nosso metabolismo a acelerar. Mas é uma vez por semana, não é sempre, sempre, sempre. A pessoa tem é que... <risos> Exatamente. Fixar naquilo. Agora... Pronto, é um bocadinho cafuné, porque eu sou apologista, não, não podemos ver uma alimentação assim, temos que ser felizes acima não. de tudo. Uma, uma dieta super restrita que a pessoa não pode fazer nada, não, não vai ter sucesso, não vai Isso conseguir é uma... aprender a comer, não vai. não vai. Não vai. Isso, Isso é um dos pontos dos, que, dos, dos nutricionistas que Se uma pessoa vai a uma coisa de nutrição, o nutricionista prescreve só brócolis, o Alex vinha-se embora e nunca... Sem brócolis é pau. Não, nunca mais lá voltava. Uhum. É preciso é pôr a pessoa a comer o que comeria dentro do. Claro. e ir introduzindo o, a correção. Porque senão a pessoa nunca vai conseguir. E já claro, exatamente. É melhor com um sistema de recompensa do é. que. Uh, e depois um já sabemos. De Por Já sabemos dura. Só como tens de comer um ovo esta hora e um. Não dá. Não dá, não, não, não É muito exato, difícil exato, de se fazer é. e a pessoa não consegue cumprir. Ou então mente. Vai, mas há uma porcentagem mínima. Não sei, faz, Há uma, uma porcentagem mínima de pessoas que querem isso. Que só funciona com regra e Ou, com restrições Mas a longo prazo não funciona. A longo prazo não funciona. Qual foi a última vez que foste ao Fast Food, Vitor? Fast Food. Deve ter. Uh, uns 15 dias para ir. Uau, ok. 15 dias é bastante. 15 dias é bastante. Oi. E tu? Olha, nunca mais foi, sou sincera, mas... Tem mais de 15 dias Não, ou menos de 15 dias? Não, porque prefiro os pratos regionais. Eu prefiro ir comer um arroz com couve à casa claro, da sogra. Claro, exatamente. E... E comer, assim, umas coisinhas boas da mãe... Isso é verdadeiro fast-food, com oh, <risos> sal, com amor, com amor, com Isso não é fast-food. Não. É. É. É. É. não é fast food. Não é, fast-food Mas, no acaso é, não. não é. Não, mas deve ter comido fast uma food, pizza, ou o que Umas food. três semanas. Três semanas. Ei, ok. Três Só semanas, duas semanas. semanas. É. Mas nós é. temos é. o dia é. da pizza em casa. Pizza temos não. o dia da pizza. Mas a pizza pode ser saudável. Sim, a pizza pode ser saudável. Depende da pizza, não é? pizza. Não, não, mas Mes, a, mesmo, pois. por exemplo, tendo a base, tendo o molho e pondo ali ingredientes saudáveis... Exato, pode ser. Exatamente, é uma, Exatamente. É uma adaptação. É saudável. E até existe é a pizza com base de flor Sim, que é muito boa, que é Sim, muito e boa, bom. já comi é espetacular, muito fixe. muito isso há sempre formas de adaptar. E a questão é essa, Exatamente. o que nós tentamos fazer também na Bioforma é individualizar os planos, não ser algo que seja demasiado restrito, Uh, são planos que as pessoas se sentem confortáveis, no fundo. Uhum. Estamos a comer o que nós comemos no dia a dia, mas com pequenos ajustes. Exatamente. É o objetivo é isso. Muito bem. Vamos ao último uh, tema deste joguinho: Relampada Cafoneia. Talvez um bocadinho controverso este tema. Ou talvez não. Produtos com base em cannabis. <risos> isso é um mundo. Isso aí. É... Nem sequer ah, sei o que é que Podem não responder, <risos> se não quiserem, podem não responder. Isto é mesmo só aquele porque ah, é sim Eu, eu, vou, eu, eu vou diria que a capuleta, mas. É. Eu vou por porque é. Por, por, produtos uh, com base em cannabis não, não são apenas produtos para ingerir. Pode ser bolsas, não. pode ser testes. Ser, ser ah, é um mundo. é nível sinal está tá mais do que estabelecidos limites e isso tudo. Uhum. E também está tá mais do que visto que há produtos que são altamente eficazes, claro. e que tomados naquela dosagem que é mínima uhum. e que não tem nenhum impacto. Ah, é. sei, e apesar de muitos que serem contra, um, existem alguns suplementos que têm alguns benefícios uhum. na é, parte da quimioterapia, um, porque é um sofrimento. E se nós conseguirmos reduzir um bocadinho, anestesiar a dor e o sofrimento que as pessoas passam uhum. e elas conseguirem passar por aqueles tratamentos de uma forma mais... menos dolorosa. Menos dolorosa, sim mais relaxada Mais também. relaxada. Sim. Não vejo mal nisso. Desde, aí está, diz que seja nas doses fundamentadas e Claro, exato. exato. Mas acho que não Tudo em nome. abuso é. não é bom. Exatamente. E até que existem também as de cânhamo, que as pessoas é dizem... Eu é? comprar isto e nós temos sementes de canhame, não é cannabis, são dos, é a mesma planta mas são duas espécies diferentes. Completamente, sim. Sim, não tem nada a ver e é uma boa fonte proteica e antioxidante e é fantástico também. E a proteína de cânham para os vegans, por exemplo, é <risos> uma boa opção. Um grande café, não é a estes produtos. <risos> ok, este foi o Roupa da Cafuna. podemos já dar-os exatamente. Para a próxima, é então, tá. a próxima ah, tem que ser raquetes. Exato. Vamos dar continuidade aqui uh, à nossa conversa. Portanto, a Bioforma tem produtos de marca própria. Tem produtos de marca própria, tem restaurantes, tem revistas, é uma. Tem aqui em várias. Está aqui tudo na mesma área, mas em vários canais diferentes, não é? E também tem a Biofórmula mais. <risos> mais biofórmula mais, que é o tal acompanhamento nutricional. Exato, nutricional. Então eu diria aqui à Karina que me explicasse o que é que temos aqui. Temos aqui umas barrinhas, temos sim. aqui também uns biscoitos. Vamos então, falar um bocadinho disto. É isso. Nós tentamos então complementar os nossos planos alimentares, como eu já tinha falado, com, com, os, nossos, com, com os nossos produtos, com os nossos suplementos, uhum. mas também com base muito na, na alimentação biológica e ecológica também ter sempre a, a, a noção que temos que aproveitar o melhor que o ambiente nos dá. É Exatamente. Uhum. Portanto, temos sempre uhum. alguns cuidados, obviamente. Eu vou mostrar primeiro aqui estas barrinhas, que são as barrinhas de proteína, que toda a gente já conhece, barras de proteína, porquê? Ah, mas para quê que eu vou comer barras de proteína? Se eu posso comer um ovo, se posso comer... Um bife... Um bife. Mas sim, um... toda a gente tem o mesmo estilo de vida. Há pessoas que claro. correm ferneticamente, não, não conseguem, não, ou não gostam de ovo ou têm uma má digestão. Isto existem várias ou são intolerantes ao ovo. Nós temos que ter sim, é várias verdade. hipóteses aqui para dar às pessoas, para facilitar também o plano e ter bons resultados, não é? Uhum, então as uhum. barras de proteína, Normalmente são ótimas, tanto nos pós-treino, por exemplo, uh -huh. para substituir uma refeição uh -huh. em alguns casos, só chegar um de almoço, manhã o almoço, por exemplo. Uh -huh. Não. consigo... Não, As principais não. não podem ser. Não, não, se não. não. não convém. Não. não, porque isto pode ter proteína, pode uh -huh. ter um bocadinho de açúcar, não mas, mas onde eu... é que está a febre e os vegetais? Pois exato. As pessoas não se podem esquecer dessa parte. Uma Coisa à meia da manhã, meio da tarde, depois Sim, de um treino. Sim, é um fluxo, é um fundo. As bolachinhas de alfarrupa. Uhum. Também são uma excelente alternativa, um, são um bocadinho menos processadas da do, mãe do que as que se vêm no supermercado. Dá provar carinhas não? Sim, sim. Ah, sim, ah, sim tá. estamos ah, aqui, uh, uh, uh, alfarroba. Vamos lá, e tal uh, alfarroba? Mas lá alfarroba. E essas, atenção, uh, vão provar. Estas uh. Uh. são é bom, boas. Não é? é bom? Gostas? Gosto. É. Gostas? Gosto, gosto. <risos> e tem as barrinhas, também podem provar as barrinhas. Hum. Já provamos, porque senão isto vai ser o episódio de todo. Não, não <risos> consegue falar, é isso mesmo. Eu estava a falar muito, é melhor assim. É. E também falar de boca cheia não, não é muito bom, não é? Não, não. As passam muito boas. Tá, mas nós somos <risos> não consigo tem falar. Tem um... Lembra-me mel? É, é, é o sabor de alfarruba. Hum. Tanto que, mesmo em receitas, e, uh, para substituir uh, o mel, nós podemos dar sempre a hipótese de alfarruba ou para substituir o cacau. Exatamente. Portanto, é é muito sabor. usado nas panquecas de alfarruba. por exemplo... de xarope? Alfarruba? Alfa não. Não. Não. não. Xarope de tamar, sim. Qualquer... Mas, Mas farinha de, al... de, al... hum. de alfarruba, Alfa uh -huh. sim. Farinha de alfarruba, sim. Já fiz papas para as minhas assim. De alfarruba. Sim. São sempre é alternativas. Verdade. E mesmo para quem tem refluxo, às vezes ajuda um bocadinho com ruba Exatamente. Mais e temos aqui coco. também outras coisas. Sim. Temos óleo de coco. O óleo de coco. Que é para substituir também o azeite podemos e essas coisas, um não é? Azeite, mas não só pode ter fins nutricionais um, alimentares, não é? Podemos substituir o azeite nas frituras. Mostra aí, uh, o Podemos, coco. podemos colocar o coco. também... Podemos substituir uh, yeah. os óleos... Marca é a forma, e a biológica é a primeira pressão a frio, portanto é mesmo ecológica. Vocês produzem isso cá? Nós não produzimos cá, mas, por exemplo, cerca de 50% do que temos nas lojas é da marca Bioforma. Exato. E o que acontece? Nós temos um departamento técnico, uhum. uma, uma diretora técnica, uh, e, e o que fazemos é procuramos os melhores, uh, os melhores laboratórios, os melhores produtores, e fazemos, quando encontramos produtos que reúnem aquelas qualidades e aquilo que efetivamente estamos à procura, Fantástico. introduzimos. E, por exemplo, muitos dos suplementos que, que a Bioforma tem foram suplementos que ao longo destes 34 anos tipo foi-se identificando nas lojas, precisamente as pessoas a dizerem ah, eu queixo-me disto, queixo-me daquilo. E houve mu muitos produtos que temos são exclusivos da Bioforma não se encontram em mais lado nenhum que foi. Foi-se encontrando e foi-se criando aquelas fórmulas, juntando, falando com os laboratórios e criando fórmulas uh, exclusivas e próprias da Bioforma. E isso é uma de, de, uma de, de exclus... um dos pontos exclusivos. Portanto, estes produtos encont... podem encontrar parecidos, mas iguais não que encontram. Não, é só não. na bioforma. É. Muito Exato. bem, muito Exato. bem. Exato. Isso foi uma, mesmo uma boa aposta. É é? muito, muito, muito fixe. O pequeno almoço é mesmo a refeição mais importante. <risos> isso é um bocadinho controverso, hoje em dia. Isso agora é vai para que é, é, é, tá, estávamos tá, aqui. Tá. <risos> Uh, é um bocadinho controverso. é uma refeição muito importante em termos biológicos e uhum. uh, devemos tomar um pequeno almoço para acordar, vai ligar o interruptor do o nosso ambiente. Era isso que estava a perguntar Sim. Do brandes. O brandes. Do brandes. <risos> uh, Mas também sabemos que biologicamente, e os estudos vão, isto vai sempre, a ciência vai evoluindo. Há pessoas que nunca gostam de comer de manhã, vocês devem conhecer alguém, eu não gosto exatamente. de tomar pequeno almoço, eu não gosto de comer de manhã. Fazem o, je, o je, je, jejum, jejum intermitente. Tem um nome que gosta palavra, jejum, jejum, <risos> intermitente sim. E exatamente. o que nós sabemos é que é mesmo importante fazer 12 horas de jejum. É o jejum uh, biológico que nós devemos de fazer. Vamos imaginar que é uma pessoa que se deita muito tarde. Uhum. Se não comer logo às 9, às 10 ou só almoçar, não há problema. Claro. Se é uma pessoa que nunca na vida gostou de tomar o um pequeno almoço, significa que em termos de genética, e, e isto de uma forma muito simplificada e hormonas não tem que tomar aquele pequeno almoço. Pode simplesmente começar a sua refeição ao almoço. ao almoço, não desde há que, ao longo do dia, tenha tudo o aporte nutricional que necessita. Exatamente, O claro. intermitente é a mesma coisa. Se for para fazer, que façam bem feito. Isto é como o veganismo, é como tudo. Também é. é para fazer, é bem feito. Tem que fazer bem feito, tem muitos benefícios, tem. Desde que seja feito, bem feito. E quanto a vocês, que okay? Vocês tomam um pequeno almoço, uh, reforçam... Eu tenho um irmão, uh, e, e o Francisco conhece muito bem o meu irmão. O meu irmão tem o um pequeno almoço mais... Maluco que, que, que eu alguma vez veio? Ele tem, faz um banquete não sei o ah, quê, do pequeno almoço todo, do... mesmo, mesmo assim, a uma Inglês. coisa, n, n, não propriamente coisas fritas ou cozinhadas, mas. mas tem muita variedade. Muita variedade e muita coisa, não sei o quê. E eu fico a pensar: eu não conseguiria. Por acaso, eu nunca na na minha maioria das vezes Vocês... tomo um pequeno almoço, mas às vezes tento fazer duas vezes ou três vezes por semana intermitente uhum. Só mesmo para desintoxicar é assim. o organismo. <risos> um, pois, é, exato. É. Mas aí tem a ver com os estilos de vida, né? É, Toda é, a é, gente é. é obrigada a fazer. E às bá, vezes ao bá. fim de semana também um pequeno almoço ali composto. É assim, Mas normalmente tenho sempre fruto ao pequeno almoço e um bocadinho de açaí que nós temos também e maca e fazer ali um shot matinel. Muito bem. <risos> uh, estás a falar de todas essas coisas, muito, muito apaixonada por aquilo que tu fazes. Um bom nutricionista tem que ser um bom cozinheiro? Não. É a minha opinião, e disse com toda a certeza, e vocês estão não. assim, não, para isso é que existem cozinheiros, uhum. certo? Não é verdade? Existem cozinheiros, existem nutricionistas, existem psicólogos, devemos ter ideias e receitas e de saber como é que se faz as coisas, sim, mas ninguém é obrigado a ser o superassume da cozinha, eu falo disso por mim, que eu tenho em casa, o meu namorado cozinha é melhor que eu, não é? Por isso é a verdade, tem tu cozinha. Te. <risos> tenho sorte, tenho muita sorte. Tens muita sorte, sorte <risos> tens muita sorte. Sim, ele cozinha bem e cozinha melhor, melhor que eu. E o um nutricionista não tem que ser um bom cozinheiro. E eu continuo a dizer isso: os pratos nutritivos não têm que ser, as pessoas às vezes ficam ansiosas porque vêm as redes sociais, e eu já escrevi sobre isto, porque têm que comer uma aveia, toda XPTO com com com um coco laminado por cima, não pode ser assim. Eu gosto que toda a influencer com a veia durante a manhã. Sim, mas x mas é e super bonita. Assim. Não, fazem, uma, isso não fazem é a, a gravação real. de seguida e depois vão publicando. Mas é, isso, é isso não é vida real. Não é a vida Muito real. Pois. A vida real é: a gente mete tudo para dentro de uma taça, lá à mexa e come Toca andar. Não é? Esta é a também, nossa vida. Não sei, claro quem que os há... olhos também homem. Também não sei quem há que tem tempo de estar ali a empratar, não é? Portanto, uma aveia toda bonita todos os todos dias, dias, não é? Todos Temos que ser realistas. Sem dúvida. Mas pronto, de uma forma muito realista... Eu acho que os nutricionistas não têm que ser bons cozinheiros. É por isso que existem cozinheiros, não é? Exatamente. É. Claro que temos que explorar receitas e alternativas para os nossos pacientes. E também tem a ver com o nosso estilo de vida. Se temos um estilo de vida mais saudável, obviamente também vamos cozinhar em casa Perfeições mais saudáveis. Mais saudáveis sem mas, delícia. por favor, e diga isto às pessoas, não imponham que o um nutricionista tem que lhes dar uma ementa muito específica. Exatamente. Nós não somos cozinheiros, ok? Nós somos, damos ideias, mas não somos cozinheiros. Muito bem, muito bem. Vitor, tu <coughs> praticas windsurf? Já não, já não, já não. E já paddle, não. paddle também? Paddle pouco, agora pouco. mais corridinhos. Agora mais corridinhos. É. Uh, não, Mas fazias não. isto profissional, profissionalmente no sentido uh, como atleta, uh, fazias não, isto? Fazia mais... até à faculdade, fazia sempre, permanente. Uhum, uhum. Uh, entrava em competições, também na família fazíamos todos e depois, quando fui estudar, deixei de fazer essa parte. Depois voltei para a Madeira, fazia umas vezes, não fazia outras. Depois comecei no paddle, uh, paddle board, não é, não é raquete. Okay. Que é, pessoas, é, uh, é, é quando é se fala em paddle, as pessoas associam-se sempre a. a e, e depois eu tive uns tempos, mas aquilo realmente é preciso cavar bastante uh, para fazer paddleboard. Chamo-me cavar com aquilo, é mesmo de cavar. E. <risos> E, mas Acredito, agora gosto mais de, de fazer, uma dar um, fazer uma corrida, tomar um banho, sim. na praia. Pá, mais Portanto, manter-se sempre ativo, porque um corpo são, uma mente são. Não sempre sã, um ativo, também. mas sim, gosto de manter alguma atividade e, e é sempre importante. Porque também para gerir uma bioforma, não é? Preciso <risos> estarmos sim, bem. Sim. É preciso estar em forma. Psicologia. Exatamente, não é? O é psicológico é tem que estar tudo lá, lá é verdade, direitinho. É muito bem, vamos uh, talvez terminar uh, esta nossa grande conversa com mais um joguinho. E o um joguinho que chama-se Na Pressão. 100%. Sem pressão, está bem? 100%. 100%. Sem pressão. 100%. <risos> o jogo não, na pressão é, é: eu dou uma palavra ou outra palavra e vocês, sem pensar muito, dizem qual é que escolheria. Ok. okay? Certo. Okay. Vamos a isso. Okay? Estão prontos? Sim. Portanto, dizer ao mesmo tempo, ok? Quando eu disser X ou iPhone. e vocês dizem. Okay. ok? Vamos a isso. Mar ou serra? Mar. mar. Okay, sim, windsurf, paddle, quer dizer mar. Ok, Karina também uma pessoa que gosta muito de mar. Muito bem. Laranja ou limão? Laranja. Limão. Hum, ok. Costumas beber aquela água com limão. Qual é o teu sentimento também com isso? Água com limão, que as pessoas fazem muito durante a manhã. Uh, podem fazer, mas não é isso que vai fazer para depois. É um sentimento a ser é muito rápido. Não, não eu, o limão associa-me mais a... Gintónico. Ah, a... <risos> não, não é tanto por mas mais a refresco, mais a... Ah, é mais positivo. É mais eventualmente positivo. Muito Legal. bem, muito bem. Carne ou peixe? Peixe. peixe. Ok, mar, peixe, faz todo o sentido, não é? Sumo ou smoothie? Smoothie. Smoothie. Smoothie. Porquê? Já agora? Porque gosto mais. Não gosto tanto do sumo muito líquido. Prefiro mais tipo um batido. É só mesmo por causa disso. Igual também? Sim, eventualmente. E porque normalmente não bebo sumos e faço mais um smoothie de manhã com aveia e por isso tem a ver com isso também. Muito bem, muito bem. Vamos a isto. Falta 3. Dia ou noite? Dia. Dia. Até na altura de faculdade não, era mais não, dia não. ou era mais noite? Era os dia. dois. Era os dois? Sempre dia? Sempre dia. Portanto, trabalhar à noite fora de questão? Não, depois das nove... Não Impossível. Não, mas também não foi pessoa de fazer muitas diretas, não. Portanto... Muito bem, ok. Dia, são pessoas diurnas. Pizza ou hambúrguer? Pizza. Pizza. Pronto, acho que na nossa conversa isto <risos> já era... Eu acho que é geral também. <risos> acho que é um padrão geral, <risos> não é? Pizza, tipo... É, a é. refeição é. enfim. Uh, último. Casa ou restaurante? Casa. casa. Uhum. Muito bem. Foi o na pressão. <risos> Foi o na pressão. Antes mesmo de terminarmos esta, esta nossa conversa, tem mais alguma coisa que gostariam de dizer lá para casa aos nossos ouvintes? Eu acho que hum, o que podemos dizer é aquilo que, que, que estávamos a falar de início, que é a nutrição... <coughs> uh, é preciso desmistificar cada vez mais o conceito de nutrição, porque uh, isto acontece muito nas lojas de bioforma entre uma pessoa e uma funcionária diz assim, olha, para aquilo que vocês me está a descrever, eu aconselho uma consulta de nutrição e a pessoa não está-me a chamar gorda? Está -me a... quer dizer, existe ainda um pouco esta ideia de, uh, fica de, de, de, de a pessoa pode ficar um pouco ofendida ou sentida com, com aquela questão e a nutrição é o bem-estar. Ninguém uh, O objetivo da nutrição é sempre encontrar o melhor para aquela pessoa. Claro. Porque a pessoa pode até ter, fazer uma alimentação relativamente saudável, mas depois nem sabe que está descompensada de um lado ou que há elementos que lhe fazem mal. Isso e, e com uma consulta de nutrição há um acompanhamento personalizado. E quem diz isto diz até uma pessoa de 80 e tal anos. Porque faça-se a mesma situação. É a, mesma a senhora... Situação. Mas eu tenho um o você está a mandar fazer uma consulta de nutrição. Achei que eu não sei comer. Não tem nada a ver com isso. Não, com a idade das coisas também mudam. A mesma questão que a Karina já falou das crianças. É muito a questão do bem-estar. A pessoa se sentir melhor. Vive melhor. E é muito por aí que as pessoas têm que interpretar a parte da nutrição. E é isto que a Bioforma quer fazer. que é? A pessoa quando vai à loja tem um acompanhamento 100% personalizado. Isto é, depois já sabe aquilo que vai e que é melhor do que na bioforma. Porquê? Porque as nutricionistas acompanham os produtos que existem na bioforma. E são eu as também. primeiras a saber. Uma coisa é ir a uma consulta de nutrição uma nutricionista, uhum. e ela diz e depois a pessoa vai um pouco cá às chegas procurar. Sim, o que é que eu vou comprar? O que é que eu vou comprar? Onde é que eu vou comprar? Confusado. Como é que eu vou comprar? Ali não. Está tudo Está lá dentro. Tudo ali. Está tudo, tudo lá dentro. Ali. E existe, e em caso de dúvidas, é muito mais fácil. Elas conhecem perfeitamente os produtos estão perfeitamente familiarizados com os produtos e isto é que é a grande vantagem Muito é, bem, é, muito esta bem esta e eu, eu forma queria... aqui com a com missão a uh, nobre E depois não é só isso, é a pessoa fazendo compras até 30 euros recebe uma consulta de nutrição Pronto, gratuita e depois portanto, existe também. sempre este escalonar Por isso, de uma forma prática, é como se fosse gratuita, a pessoa uhum. tem um acompanhamento 100% personalizado. Exatamente. É exatamente. Eu quero dizer uma coisa que não tem muito a ver com, com este mas tem, que é sim, com as consultas de certo. Por favor. Uh, pessoas, quando não puderem <risos> ir a uma consulta de nutrição ou não quiserem, não faltem, avisem. Avisem, por favor. <risos> Ninguém nos vai bater. Da tá mesma bem. maneira que avisem o dentista, o médico ex Existem pessoas é. à espera para a vossa vaga, portanto, se não aparecerem... Uh... Não, e até nós temos consultas online, que hoje em Sim, dia é. já se fazem consultas de Sim, nutrição online. Fazemos. Nós por temos bom. clientes, por exemplo, nós temos clientes havia forma que vivem no Reino Unido. Ou em Lisboa. Ok, Sim. muito bem. Porque okay. fazem, marcam a consulta, a consulta até online, a nutricionista diz o que é que a pessoa tem que fazer, tem que se pesar, tem que fazer isto, e há um acompanhamento. E nós até mandamos os produtos para a Muito Sim. bem, muito bem, muito bem. Portanto, pessoas, já sabem, avisem! É avisem! É avise, é avise, por favor! Avisem a Nutricionista, porque tem outras pessoas interessadas, interessadas mais interessadas do que, do que também as pessoas que costumam faltar, é não é? é exatamente. E, e, e pronto, e visitem a Bioforma e também bioforma.pt, certo? correto Muito bem. É isto. Muito obrigado pela nossa conversa. Foi obrigado. muito agradável e muito informativa e muito educativa. E obrigado a quem está lá, a casa, bem lá em casa por uh, acompanharem a Relampada. Obrigado à Bioforma por apoiarem este episódio e à Tulipa também, que nos proporcionou este ambiente assim mais um, selva, selva, não é? Assim, estamos aqui <risos> mais natural, selva, mais, mais natural. Mais natural, natural. Mais natural. Mais natura. Muito obrigado ao Estúdio 21 também e obrigado a todos vós. Ok. Até à próxima e aí, e aí, Relampada. A